É, mas Agora vai... vai ganhar. Olha, mas a... eu, eu não sou Bolsonaro, claro. Eu não é. sou, também não sou Lula. É. Mas a diferença de um pro outro, o tempo do Lula era uma bagunça desgraçada. É de não facendo. não estou falando. Não. Já o, o Bolsonaro não. O Bolsonaro tem mais respeito, é militar. Não, o que atrapalhou ele foi a pandemia. Mas é. senhor, o senhor, o senhor, o senhor votou ou não votou? Não, porque eu... Ele não ele tem é... idade? Hein? Não tem idade ainda. É. Não é, O <risos> queria fazer uma reportagem? É. Como que é o nome do senhor? Não, mas eu vou chamar uma pessoa para fazer essa reportagem. Não, o senhor acompanha o circo quantos anos? Nesse aqui, a família já tem uns 30 anos que eu acompanho ele. Ah, então é com o senhor que eu quero falar. <risos> não, vou trazer é? a pessoa. Não, espera, espera um assim. pouquinho. Sim. Essa experiência do circo passou um momento difícil da pandemia, não foi? É, como todos nós passamos. Todos nós. É. E o circo sofreu muito, né? É, aqueles mais pauperres da vida que sofreu mais ainda, né? O que tem uma estrutura sofreu menos, mas sofreu também. Não teve apresentações? e... Não, aí no caso do empresário aqui não, mandou todo mundo para as suas casas, deu assistência para todo é. mundo. Isso foi e eu bom. eu fui para Belém e ele me sustentou durante esse período todinho. O senhor é natural de Belém? Não, eu sou maranense, mas moro em Belém. Em Belém. É. E acompanha o circo? Sim. Com a família? Não, eu Há só... 30 anos? Só o senhor? Só eu. Que coisa boa! Como é que o senhor pegou esse negócio de acompanhar circo? É, é o primeiro que o senhor acompanha ou já? Não, já veio, Não, No meu começo de vida eu trabalhava em embarcado, era tipo marinheiro. Aí eu achava que estava andando muito pouco. Eu vi um parque, fui para um parque, depois do parque passei para o circo. E hoje eu estou no circo há 30 anos. 30 tá anos nessa empresa aqui. Nessa outras empresas eu já trabalhei mais uns 20. Então o senhor já conhece bastante cidades desse Brasil nosso? Cidade, conhece bastante. One. Conhecer, conhecer não, mas já tive várias cidades. Várias cidades, né? O negócio tá meio quente aqui por causa do sol. Oh, oh, oh. O senhor falou o nome e eu esqueci. É. O nome do senhor é? Gaspar. Gaspar de? Gaspar Mendes. Mendes. Quem é Mendes da família do senhor? É o pai ou a mãe? Não, a mãe. A mãe? E o pai do senhor, como que chamava? Francisco Mourão. Bolevar. Molevar. Bon Me fala, oh, senhor Gaspar. Irmãos do senhor, quem são? Francisco Mourão. Tem um bocado aí pelo mundão. Espalhado aí? É. Mas fala o um nome pra nós aí. Bon Raimunda, que é mulher. Esté. Maria, essas são minhas irmãs. Irmãos? Francisco é outro irmão. Outro irmão. O senhor Gaspar, então o senhor está falando espalhado aí, mas que região que eles moram? No Mareão, Recife? Não, um mora em. Uma mora em Boa Vista Roraima, com a com a, a Venezuela lá, Sim. a outra mora no Marabá, no Pará. E outros moram na Redondeza ali. Me fala aqui. O senhor roda muito para São Paulo, nessa região. O senhor quando começou a sair daquela região de lá para cá, o senhor tinha que idade? Quando eu comecei a viajar pelo mundo, eu tava aqui. Para começar as minhas viagens, eu comecei com 14 anos, andar pelo mundo. E até hoje eu não parei. Eu tô com 72. O senhor tá novo ainda. <risos> é, ué. Eu tô, agora que eu vou fazer 70, que bom que estamos tá, vivos, né? Eu estou trabalhando. Qual que é a, a, o trabalho do senhor aqui? Da, a, a... Olha, eu sou encarregado geral da estrutura do Ciro, viu Eu comando a montagem e desmontagem. Hoje é bem mais prático, né? Com, com o barque dessa... Não, é mais prático porque as máquinas fazem faz tudo, né? É. De primeiro era na marreta, né? Era na marreta. A gente não usa ela, mas nós temos batedor já para a máquina que bate. É. E ela faz bastante serviço. E uma estrutura do circo desse leva quantos dias para montar? Isso depende da precisão, né? Porque o circo, ele tem hora para desarmar e hora para armar. Então tudo é no horário certo. Mas a estrutura, quando é só um, nós leva no máximo três dias para deixar pronto. Para carregar os caminhões? Carregar, descarregar, tanto faz. É tre... Para desmontar é mais rápido. Para desmontar eu não preciso estar ensinando ninguém. É. E nem vendo se está certo. É só dizer: põe ali, põe ali e vai dar tudo certo. E o senhor sempre trabalha com gente da, da cidade, ou não? Não, é um a gente grupo. pega um pouco da cidade, mas ultimamente, depois que inventaram esse negócio de auxílio auxílio, ninguém quer trabalhar. A mão de obra está difícil. É, encontrar gente para ajudar? Ó. Dificilmente. Quando acha, é penchado, é drogado, trabalha meia hora já quer receber. Gente que, que trabalha mesmo, tá difícil de mão de obra. Viu? Esse é o, é o circo Cronos. Cronos. É do tempo, né? É o tempo. E a outra. Tem uma outro circo aí também, né? Que vai. Tem. Tem circo. Hoje o pessoal tá trabalhando de vento em popa, né? E que pode, né? Graças a Deus. Aqui né? em frente eu acho que dois circos montados aqui pertinho do outro, né? Pra inaugurar e marcar a presença mesmo da cidade. É! Alegrar o pessoal. Aqui vocês têm palhaço bom, tem, artista. Tem, O senhor trabalhou além da administração, assim, no palco ou não? Sim, eu fui trapezista, fui domador. Dó, que, que animal que senhor dá? Elefante, leão. Hoje não tem, né? Graças a Deus, não. Eles estão na outra... Não, porque antes quando tinha animal, aí... Às vezes alguns empresários se não, né? os artistas aqui são meus animais, menosprezavam os artistas deles. Hoje em dia não tem isso, eles têm que precisar dos artistas, dos seres humanos. Pensavam que maltratavam animais, outros não maltratavam. Né? É, é, é um, um, um trabalho que marcou um ano, um, um tempo, né? Um cronos. É. Hoje já não tem mais esse negócio. Não. Aqueles animais ali que não come não bebe nem reclama de nada. Aqueles ali, aqueles ali, quem é que trata deles? <risos> Somos ah. nós mesmos, aquele lá não come, não bebe. Aí ó. Só toma banho de vez em quando. Né? De vez em quando. <risos> Aí, ó. Mas também não reclama também? Não, não, não, não, não pode e tá tudo certo. Aí o pessoal monta lá em cima, coloca peso a mais. É, é tá mesmo. dando as fotos lá, as crianças lá. É. O que você achou da estrutura? Muito bonito, muito bom aqui, ué. O que você achou é. da outra estrutura? Ah, aqui tem um destaque, né? Bonita essa entrada aqui, a chegada. O outro, o outro eu não conversei lá, eu tô conversando com o senhor. Essas imagens a gente sempre coloca no canal, memórias e vidas, né? E depois o senhor talvez vai ver. Então eu vou acessar lá. É, eu vou ficar com o WhatsApp e eu mando pro senhor. Tá bom. Convidar o pessoal para vir para cá assistir. Bom mesmo. Chama o pessoal vai ir. Pessoal, amanhã às 20h30, todo aqui no Circo Cronos, assistir o espetáculo, que é maravilhoso. Venham todos. Inclusive você também, apareça por aqui. Obrigado, viu? <risos> é Ronaldo. Aí ele está fazendo propaganda e ainda... como é que chama? Estreia, né? É a estreia. É a estreia. É a previsão de ficar quantos dias aqui? Não, não Mas tem... isso depende do movimento. Se for fraco, vamos embora, que eu vou ficar perdendo tempo. É. Mas se for bom, nós continuamos. Então, Franca e região. Franca e região, todos são circo. Mostra o circo. Aí, ó, que coisa bonita aí, ó. O circo tá muito bem é, instalado aqui, com artista, né? Tem as fotos do caminhão lá, do transporte. Transporte. Ó, parabéns pro senhor. Sou Gaspar. Gaspar. O senhor quer mandar um abraço pro pessoal do senhor que tá longe? E que talvez vai assistir isso aí? É verdade, um abraço pro meu pessoal lá em Barabá, outros em Horaima, outros lá em Cuiabá. Aqui um dia eu tô aparecendo por lá, se Deus quiser O senhor é Mendes? Mendes Família Mendes, Mendes. O pai do senhor como que chamava? Meu pai Francisco Mourão levar. Esse Mourão do senhor tem alguma coisa com esse Mourão aí, o vice-presidente da república? Olha rapaziada, é uma coisa que eu dizer, nem, nem sei, viu é. Que é, Aqui por lá encontro o Mourão eu não me digo dessa parada, não. É, mas o, o senhor sabe que morão bom é de cerca, né? É de cerca, é. é não, mas aquele cara tem, eu admiro ele. É um cara fantástico. Um cara sério, um cara que não gosta de falar besteira? É, ué. É um cara. Foi, gosto... foi eleito agora, parabéns, ô. Parabéns. É. é General, Mourão, É, Eu gosto das pessoas amigos. que levam as coisas sérias. Por isso que o senhor gosta desse presidente nosso, que não deixa não é, bagunçar. Não, eu gosto porque você viu, acabou aquela vacaiação de entrar é. em fazenda, entrar na casa dos outros, bagunçar. É. É. Esses é. trânsitos aí que interrompiam os trânsitos, fazendo manifestação. Isso pois não é, atrapando a vida dos outros, está trabalhando. É. Isso eu não gosto, não. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, viu, quem vence o melhor, né? E vence o melhor. É. E eu sou Bolsonaro. É Bolsonaro. Dia 22. Ah, o 22 do dia 30, agora, né? Ah, sim. Dia 30. É. é isso aí, ó. Muito obrigado. Obrigado, bom dia pro senhor. E Tudo bom dia. Bom. dia.